Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mundo Agrimensor. Hoje eu vou passar algumas dicas do programa ArcGIS, algumas funções que eu utilizo, né, que eu já configurei do, do meu jeito. Caso vocês gostariam de utilizar essas mesmas configurações, vamos lá. Uma das configurações que eu alterei aqui no, no ArcGIS foi o modo de como ele dá zoom, certo? Aqui no, no caso eu botei a, a mesma configuração que a gente utiliza no AutoCAD e no QGIS. É a configuração de quando a gente empurra para frente aqui, ele aumenta a escala e quando eu puxo para trás ele diminui. Certo? Na configuração original, ele vem ao contrário, né? Quando eu é, puxo aqui para trás aqui, ele aumenta e para frente ele diminui. Então, nós vamos é, na barra de ferramentas aqui em Customize, ArcMap Options, e na caixa de ferramenta que, é, que vai abrir, nós vamos alterar a opção que vai estar aqui em Zoom out vamos colocar Zoom In. Essa aqui já está porque eu já andei configurando, certo? já coloquei na minha configuração. Daí você vai dar um aplicar e um ok. E, assim, e desse modo, então, a, a parte de, de zoom vai ficar parecida com a do AutoCAD e do QGIS, tá bom? E a outra dica que eu tenho para vocês é que quando vocês forem for trabalhar, vocês vão criar uma pasta com os arquivos shapefile de vocês, né? Com os arquivos shapefile, com as imagens, vão criar, vão fazer as pastas de vocês ali no computador nisso vocês vão criar uma pasta mãe e dentro dela vai ter todos os arquivos que vocês vão utilizar. É, em alguns casos, assim, quando você passar essa pasta para alguém ou você receber uma, uma pasta dessa de outra pessoa, você não vai conseguir abrir esses arquivos no no no ArcGIS sem ter um arquivo de, de trabalho já pronto ou sem conectar o folder lá é, fazer uma conexão com essa com essa pasta, né? Então, para você fazer essa conexão essa conexão com uma, a pasta, você vai ter que vir aqui na caixa de ferramentas, aqui na lateral no catálogo, em folder connections, clicar com o botão direito e connect to folder, certo? Nessa caixa de ferramentas que abre aqui, você vai selecionar a pasta onde você vai estar trabalhando, onde estão os seus arquivos, tá bom? No meu caso aqui, eu já tenho todas as minhas pastas ali selecionadas. No caso, se eu quisesse outra, só, é só clicar aqui e dar um OK. Tá? Então aqui eu já tenho a minha pasta X que já está selecionado, que eu já fiz a conexão. Se caso ela não estivesse aqui, eu teria que fazer esse caminho que eu falei agora para vocês. E daí quando eu abrir aqui, vai aparecer listado todos os arquivos chips que eu tenho dentro da pasta. Lembrando que vai aparecer só o arquivo .shp, não os outros arquivos que tem o .dbf, o .shx né, e o .prj. Certo? Esses outros arquivos não vão aparecer aqui, só vai aparecer mesmo os, os arquivos .shp. Caso você queira é, criar um novo shape, você pode criar diretamente aqui também. Indo sobre a pastinha que você é, queira, clicar com o botão direito na opção New e escolher aqui Shape File, certo? Vamos, pode dar um nomear aqui o, novo, o nome do novo arquivo, selecionar o tipo de feição que vai ser criada nesse shape, aqui em Edit você vai selecionar o sistema de coordenadas no meu caso aqui é o Sergios 2000, vamos dar um OK e vamos dar um OK novamente, pronto. Foi criado o um novo arquivo shapefile que já abre automaticamente aqui na, na, na, na opção de camadas e já criou aqui também dentro da pastinha, certo? Para eu adicionar alguma feição aqui, é só vir aqui na aba de edição, Start Editing e começar a editar esse novo shape, a, a adicionar feições nele, né, vamos lá. Vamos vir aqui em Create Features, vamos selecionar ele aqui, que é nele que eu quero é, adicionar novas feições, não no, no eixo rua. Vou selecionar aqui, então, feição tipo linha e vou desenhar para criar uma nova feição. Pronto, aqui criado, vou salvar, certo? Vamos abrir aqui a tabela de atributos, criou a nova feição ali. Tá bom? Então vamos para a edição aqui. Pronto. Já estou com a, com a nova feição criada nesse, nesse novo arquivo shape. Ah, eu não, não preciso desse arquivo, eu não quero mais esse arquivo. Para deletar ele, né, para ficar mais fácil não precisar ter que ir lá na pasta deletar todos os outros arquivos que estão com o mesmo nome, eu só venho aqui, clico com o direito em cima dele e clico em delete. Assim, quando eu for lá na, na pasta, não vai ter, vai ter só o, os arquivos correspondentes ao shapefile de eixo rua. Tá bom Eu já adicionei aqui a caixa de ferramentas que eu mais uso aqui também, que é a ba barra de edição de, de Shapefile. Eu uso para é, editar as feições do arquivo Shape, certo? Eu, tenho, eu também tenho essa de Team Editing, posso tirar ela daqui que eu não utilizo muito ela, mas podemos colocar outras, tantas outras ferramentas aqui que às vezes você usa e não está aqui em cima. né Clicando com o botão direito aqui na barra de ferramentas, você vai adicionando ah, as caixas de ferramentas que você mais usa, tá certo? Tem de classificação de imagem, gráficos e por aí vai. Sempre, sempre lembrando que para você, ó, você vai clicar aqui nela, ela vai aparecer aqui fora. Então é só arrastar ela para cima ou para baixo, dependendo de onde você queira que ela fique, tá? Lembrando também que você pode adicionar previamente ao seu projeto uma imagem de fundo, certo? Essa imagem de fundo para você adicionar ela, você vem aqui na barra de adicionar data, aqui adicionar dados, clicando nessa setinha, add base map. Então, lembrando que a conexão tem que estar online com o servidor, certo? Para você conferir essa conexão, você tem que ir até aqui embaixo na barra de ferramentas do seu Windows e ver aqui a, a conexão aqui do ArcGIS, ó. Aqui no meu marca conectado com a ArcGIS online, certo? Mas, no caso não esteja no seu não esteja conectado, você pode pôr aqui em conexão para ele verificar se este está conectado. Então, estando conectado, é só vir aqui e selecionar o tipo de imagem que você quer é, adicionar ao seu projeto, certo? No meu caso aqui, eu vou adicionar imagery aqui, que é a imagem de satélite. Lembrando que a imagem depende, para ela aparecer, depende do do seu computador, tá? ela também do, do, do, da capacidade de processamento do seu computador e também da sua velocidade de internet. Bom, aqui eu só posso clicar em Close, que ela já está adicionada aqui a, a imagem, tá? Já podemos é, mexer aqui, verificando essa imagem que já está adicionada ao projeto. Lembrando que você também pode adicionar outras imagens sem em essa fornecida pela ESRI, tá? Aqui para excluir eu venho também aqui em cima e clico em Remove. Você pode é, selecionar a imagem de outro, de outro lugar, aqui mente do seu computador, e adicionar ao projeto. Se você quiser adicionar outro tipo de imagem ao seu projeto, não deixe de acompanhar o canal. Logo, logo, nós estaremos colocando mais vídeos explicando onde você pode adquirir outros tipos de imagens aqui no canal, tá certo? Se você gostou, deixe um like aí, deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.